Minha gente, vamos nós outra vez aqui. Um, mais um par de tênis para consertar, para arrumar, para ajeitar. É lógico, é, parece que é necessário insistir para que algumas pessoas compreendam que eu sei que você já sabe, você faz diferente, você faz melhor, eu sei. Acontece que, por exemplo, eu mesmo faço assim. Porque quando eu comecei não tinha ninguém que fizesse isso que eu faço na internet. De colocar no YouTube uma forma. Ah, já tirei o cadastro, tirei a palmilha, você já viu, né? É que a gente vai aproveitando, vai falando. Aqui, ó. A gente vai trocar. Isso daqui, ó. Tá vendo? Tá rasgado. Tá detonado Tá arrebentado Tá rasgado então Nós vamos começar aqui ó. Deixa eu mudar a câmera de posição É, eu acho que agora dá pra ver Então, voltando tem gente que faz diferente isso daqui. Pô, legal. É que é... eu nunca tinha visto. Hoje tem bastante gente que faz. Tem. Tem um monte de.. E aí o que acontece? Vai lá, tem o prazer de assistir o vídeo só para negativar, ah, mas não sei, talvez você não saiba, mas o YouTube conta como mais uma pessoa que assistiu, entendeu? Se a pessoa não gostou, é um direito dela negativar, fazer aquele, né? Mas, vou dar aquela acelerada, é, quem porventura gostar, no final dá aquele joinha, se inscreva se não é inscrito, fortalece. Fortalece porque eu percebo que tem um monte de gente, e essa é a maioria, que gosta do nosso serviço, gosta do nosso trabalho, porque de verdade é o seguinte, é, conheço muita gente que faz o serviço melhor do que esse aqui que eu faço. Mas a questão é a seguinte. Eu tô passando... Como diz lá no Rio. Tô passando a visão, certo? Aí você... Se você faz melhor... Poxa... Isso vai dar orgulho. Você pode perguntar para qualquer bom professor. Eu não sou um bom professor. Eu sou um sapateiro médio. Mas se você perguntar para um bom professor... Ele vai dizer que o que ele mais quer é que o aluno dele seja melhor do que o que ele foi. Tá bom? Vamos acelerar. Então, gente aquela parte acelerada foi pra cortar porque aqui embaixo ó essa parte do traseiro essa parte do contraforte ela é pespontada ela é costurada aqui embaixo então o que a gente vai fazer agora é descolar essa Espuma que é colado colinha bem não é nem a cola da Discord, hein? Porque, ao contrário do que algumas pessoas parecem pensar, gente, não é tudo que você cola Com tec bonde não, tá? Aqui, por exemplo, nesse tênis, não vai nem uma gota, não adianta ficar imaginando, ai, quando é que ele vai começar a usar? Não, não vou... Vai, vamos acelerar de novo. Uma vez levantada essa parte aqui, o que nós vamos fazer... É desmontar. É tirar daqui, ó. Tá costurado aqui. A gente vai tirar. Que a gente vai substituir esse tecido. Tá certo? Certo? Aqui. Nós vamos substituir esse tecido. Vamos desmontar a costura aqui. Então, toca acelerar. Nós já tiramos essa parte aqui. Não sei. Depois eu vou conferir. Em alguns tênis, diferencia o esquerdo do direito. Então não custa nada. Você vai ter que fazer no outro. É lógico. Agora há pouco nós adiantamos o vídeo. Mas isso leva seus bons 10 minutos. Às vezes seus bons 10 minutos cada pé então agora eu não vou nem mostrar desmontar esse daqui, tá certo? daqui a pouco a gente volta então continuando material não sei se dá pra você perceber só que como aqui é mais ou menos liso, não sei se a tonalidade dá para você perceber. Um tá novo, é um pouco mais. Nós vamos usar aqui pelo lado avesso, tá certo? Vamos usar pelo lado avesso para colocar aqui. Então, é, eu até sei que tem o pessoal que já sabe, é, é até estranho, eu acho até esquisito, porque será que as pessoas assistem é, nossos vídeos aqui, só para dizer, não, não é assim que faz, ora, se não fosse assim, por que que, talvez, ah, então talvez eu não, se, não esteja capacitado, mas, como eu sei que tem gente que assiste porque quer aprender, então, Tá cortado, eu não vou usar desse lado Porque pode incomodar a, a, a perna, o pé da pessoa Eu vou usar pelo avesso Que é mais fino, é mais macio Se eu vou usar, sim ah, Daqui a pouco eu acelero Vamos com calma Se você tá com disposição Então, ó Certo? É isso aqui é isso daqui. Dá pra ver? Gente, de verdade, é, eu só consigo perceber de, bom, se ficou bom ou não na hora da edição. Mas é isso aqui. Se é isso daqui, então, ó. O que nós vamos fazer, ó. Vamos, ó, ó, ó, ó, ó. Virar do avesso. Certo? Vamos colocar aqui, ó. É isso aqui que nós vamos fazer, certo? Nós vamos passar a cola aqui, e passar a cola aqui, e aí colar aqui e tal, porque aí depois a gente vai virar aqui assim, tá certo? Vamos fazer isso bem rapidinho. Então gente, alguns minutos depois, quando já secaram os substratos, ou seja, esse lado e esse lado, já deram aquela, né, equilibrada, já deram uma, aproximaram, agora tá me faltando a palavra, mas isso não é o mais importante, você vai colar. Ah. Certo. Você vai colar? O seu forro aqui. Aqui. Acelerar? Bora. que já está colado o que nós vamos fazer é costurar lógico que se a gente tem uma máquina de braço a de braço para o sapateiro é mesmo, a máquina elétrica de braço ela é melhor do que a de coluna a de coluna você vai ter problema quando você colocar nessa posição porque a coluna é mais ou menos desse, dessa altura ah, você está vendo no celular, como é que você vai saber, né? É, tem mais ou menos 20 centímetros de altura. Isso daqui certamente tem mais de 30 centímetros. Na, na máquina de, de braço, não. Você já vai direto. Agora, você não tem máquina de braço. Você não tem máquina de coluna? Ó, ó. Pega, volta aquele vídeo lá do mestre Regis. É, vai lá, tem o mestre Osmar, também ensina a costurar. Se você não tiver agulha, você aprende a fazer agulha. É, aqui, provavelmente, vou, vou tentar ali na máquina. Caso dê bacana, melhor, né? A máquina existe para facilitar a vida do ser humano. Então, vamos parar de enrolação. certo agora já costurado isso leva tempo é lógico você olha assim aceleradinho e pensa como é rápido não não é tão rápido assim ah, aqui dentro tem a espuma macia para dar conforto certo você tem aqui o modelo eu vou fazer o seguinte caiu ali, sabe como é que é? é assim então voltando dentro isso, buzina um pouco mais tá baixo, tá bom então é... dentro tem essa espuma pra dar um certo conforto só que é o seguinte essa espuma aqui dessa largura, se você for lá no tapeceiro capaz dele te arranjar um pedacinho dois pedacinhos como eu não tenho, eu vou Vou partir para a improvisação, tá certo? Porque eu não quero deixar de fazer esse vídeo agora. Certo? Tem o dobro da largura. O que é que a gente vamos fazer? Ah, gostou do gente Vamos... Nós vamos escanear, vamos dividir na metade, só. Daqui a pouco a gente já ouviu dizer, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, porque olha, de verdade é melhor você ir lá e comprar sua espuminha já na largura, aí você guarda, vai guardar um tempão, Que aqui ó, nós vamos colar essa espuminha aqui, certo, é isso daqui, Daqui a pouco eu vou acelerar, daqui a pouco quando estiver pronto a gente conversa de novo. Já depois de ter resolvido o problema do rapaz... Pessoa boa, viu? Ele provavelmente não vai ver esse vídeo... Então eu posso dizer... Não é assim tão bom, não? Mas enfim... Gente, aqui, ó... Tá? Aqui... Ó... Negócio é o seguinte... Se você, meu amigo... Você, minha amiga... Desejar... Fazer isso na sua casa você consegue você consegue isso daqui tá com orgulho e sem falsa modéstia eu digo pra vocês isso aqui é serviço profissional né se você não concordar você pode colocar embaixo às vezes você faz um negócio melhor do que isso daí mas isso não invalida o meu trabalho tá ok ah, você porque que você pode fazer em casa que é o seguinte, você pode ir lá é, no fornecedor, para quem está aqui em São Paulo, você pode ir lá no Seu Romeu, na Lapa, você pode ir no Braz, lá na Casa São José, no Tacara, no... Ai, faltou o nome da outra casa, eu consigo lembrar da, da Paraíso, que nem existe mais, e não consigo... Tropicália, você pode comprar num desses lugares no Braz, se tiver dúvida... Pega normalmente, provavelmente eu vou colocar, vou até colocar assim ó, e vou colocar o, o telefone aqui embaixo assim ó. Aí colocando o telefone você manda o WhatsApp pra gente eu, eu te digo, te dou o endereço. Se você estiver aqui em São Paulo ou se estiver em Curitiba, a gente tem endereço. Falo com o meu amigo Elias, aliás, é, se você estiver na Bahia, em Salvador... Tem, a gente tem amigos nesses estados todos e aí a gente pode mandar para você o endereço. Mas continuando, é, você comprando o tecido, se você não quiser usar o tecido próprio para tênis, você pode usar um outro tecido. Você pode colocar jeans, você pode fazer o que você desejar. Você viu que a espuma, se você não tiver na espessura que você precisa, tem jeito de... Se for mais fina, coloca duas. Você quer colocar mais grosso? Beleza. Aí, na hora de costurar isso daqui, gente, sabe? Na mão. Faz na mão. Não pega nada. Não é um... Pelo contrário. Se você estiver fazendo pra você, vai, vai te dar até mais orgulho. De repente, pô, você saber que você fez... Você deu aquela personalizada, você deu aquela customizada no seu tênisinho, hein? Que beleza? Que maravilha! É... Você gostou? Tá bom, então, ó, marca o joinha, tá? Você não gostou? Eu não sei por que você não gostaria. Mas, enfim, é um direito seu, não é verdade? Você é uma pessoa que está numa democracia, por enquanto, pelo menos, né? É, ah, isso eu tô falando pessoal daqui do Brasil. Agora, gente, agora, o que, que eu preciso? Só encordoar, colocar o cadastro, colocar os cadastros, chegar pro rapaz e falar, cadê meus 100 reais, cadê meus 120 reais? Certo? Se ele achasse que não valia o show, ele não pagaria. Tá bom? É... Nike Air. Né? Nike Air. Por causa da bolinha. Tá? Então ficamos assim. Você só tem o compromisso de... É, dizer se gostou ou não. Sim, lógico, que você não precisa dizer. Mas se você gostou... Eu agora vou cuidar desse daqui, ó. Olha o rasgo que tem aqui. É... Teve gente que falou, com os tênis o sapateiro fica sem emprego. Não, é mentira. Ah. Ah. O sapateiro só vai ter que aprender a mexer com tênis. Tchau, valeu. Esse ficou longo, não ficou não? Eu acho que ficou, tchau.